E aí galera, hoje estamos aqui a mais um vídeo do canal Locânico Studio, galera. Galera, hoje estamos aqui, vamos falar a vida milionária do youtuber angolano Tinilson Ramalho, galera. Tinielson Ramalho tem uma Porsche carreira avaliadamente a 30 milhões de Kwanzas E o Ramalho também tem uma fortuna de 700, não, 700, não, 70 milhões de Kwanzas Galera, o youtuber angolano avaliado ah, tem mil inscritos no canal, o youtuber também tem uma BMW i8 galera, o youtuber angolano também tem muitos carros e o youtuber angolano tem um ramalho, tem uma Porsche, um, uma BMW, falta tem, tem uma Mercedes e youtuber angolano Denilson Ramalho está prestes, uh, está prestes, não comprou uma casa, uma mansão, galera, na Bahia de Luanda, galera. Então se inscrevam aqui no canal para não perder a notificação, galera. Vão lá também no canal do Denilson Ramalho e se inscrevam.